sabia que eu não sou baixo, é porque a cadeira tem que ficar baixo então eu fico, ó, se eu deixar a cadeira do jeito que tem que ficar oi galerinha então eu deixo aqui, acho que aqui tá melhor, né aí eu fico na altura da mesa e só os bons sabem que a minha placa deu tudo cair então bora deixar ela aqui agora sim Ó, isso aqui é pra quem não deu like ainda. E desgraça! Misericórdia! Meu Deus! E... Caiu. Uau! Ó, só a gente. Vivo. Não deu like ainda, tá? Só. Vivo. Você não me deu like ainda? Então não seja... Dê like Pela placa do YouTube que acabou de cair Galera, é muito triste quem não dá like, tá? Então, por favor, dê um like aí tá. O vídeo de hoje vai ser porque eu tô com uma highlight na minha cara Nem eu sei Agora, o vídeo de hoje vai ser a coisa mais aleatória. Também não sei o que vai ser o vídeo de hoje. Já sei. Mandem perguntas, tá? Mandem perguntas. Falando perguntas. O que seria? Mandem perguntas sobre o quê? Qualquer pergunta aí, pode ser até uma pergunta, tipo... Qual <coughs> é a raiz quadrada de oito? Sei lá, né? Vai que alguém quer saber. Então, manda uma pergunta. Quem não mandar a pergunta, não vai ter mandado a pergunta. Ou será que não? Mande uma pergunta pela placa do YouTube. Yes. Tchau.